O expressionismo alemão, a dança moderna alemã, não é? os corpos estrangeiros é, tinham uma tradução para essa dança que era muito potente. dancei no Cisne. Eu comecei a dançar no Cisne em 1970 e... Uh, não, em 1981, em 83 no Corpo. Uhum. <risos> e o Balé da Cidade? Balé da Cidade foi, antes, foi, depois. foi depois. Balé da Cidade foi em 87. Uhum. Uhum. Ah, tu foi para o Corpo, foi para o Balé da Cidade e voltou. É, aí eu fui, fui para a Europa. E é, entender o que era a Europa Porque se falava tanto em Europa né? uhum. Falava-se que é, e, e era um momento Esse dos anos 80 Onde muitos bailarinos Do Brasil saíram para a Europa uhum. né? Tinha até um jargão assim, o último que saia apagar a luz do aeroporto <risos> Porque Foram muitos e viveram lá E ficaram Foi. lá Muitos ficaram E, e eu também fui em é? um tempo eu lembro de sim, tipo, mais ou menos mesma época. Cabral, André Faria foi. Sim. Rangel, é, Cristina Rangel. Do, aqui de Porto Alegre foi muita gente. Muita é? gente. muita gente Não só muita gente foi, como muita gente, por exemplo, assaiou. Assaiou. É? Assaiou nesse momento foi quando ela foi buscar a Folkvang, uhum. é? então A Dag. É, foi para a Alemanha. É, Sônia são... Mota. Gente, já começo a lembrar. É, <risos> é. Um bando, foi um bando mesmo. É, foi, e, e aí foi muito interessante porque é, o expressionismo alemão, a dança moderna alemã, uhum. não é, os corpos estrangeiros é, tinham uma tradução para essa dança que era muito potente e que começou uhum. a se traduzir lá e que começou a se traduzir aqui também de maneira quase quase ao mesmo tempo.